Não quero blindar a Quark Jarvan. Nossa, eu gosto de Jarvan Quark, hein? Mas tinha que ter de caçadinho. Bom, Zed é um bom ban também. Eu gosto bastante de Jarvan Quark É divertido. O problema é que tem muito counter para a Quark Se bem que Zed tá banido, Lucian tá banido. Yoni tá banido. Qual o pior matchup possível? Vamos descobrir. Meu Deus. Era fini, mídia. É, TP. Cleanse era bom, né? Não, não era bom, não. Exaust era bom, Ezei e Yume é chato Adriel e Camille, essa lane essa é muito skill matchup Mas aí a Camille tem vantagem, eu acho, pelo Ignite Ele a runa? É, é, é, é um minigame divertido, não? Ah, lá, lá, lá. Vamos desrespeitar a cantora? Para colocar o meu Thunderlord nela como que eu faço isso? O bom é que você tem potencial de pegar Predador com o pacote. Daí fica muito forte. Eu lembro de ter gostado da última vez que a gente jogou de Quark, de Johnny Runa. Quando vem Predador. ele fica com muita pressão. O é que essa é é porque eu posso escalar livremente, né? Deixa eu procar meu, meu Thunder Lord, em você. Toma. Não valeu a pena, mas proquei meu Thunder Lord. Ai, morri. Quero ver o que Runa vem agora. Agilinho? Credo? Que lixo é esse? Bom, essa é fácil de procar, mas se eu chegar perto dela, vai me dar um cacete. A cantora, fedorenta. fedorentra. Ai, vamos ser abusado, vai. Vamos ficar. Nossa, que ideia legal que ela teve! Vocês entenderam a ideia dela? De usar o exaust pra me dar Stun? Nossa, eu amei. Quase deu certo, porque ela me prendeu e só que o Q ficou um pouquinho fora do range. Olha que safado, veio pegar a colheita só. Ai, ai, ai. Nossa, eu o Grasp. Nossa, que ela não esperava por isso. E aí? E aí, Fedorenta? E aí? E aí, vem cantar, vem? É ah, como é bom jogar contra a Serafina em vez de jogar contra a Zed de Farmando aqui de boas. O divertido dessa runa né, é a surpresinha que pode vir, tipo. Você nunca sabe. É tipo um Kinder Ovo. Todo mundo gosta de Kinder Ovo. Eu acho que pra ela tá ficando aqui é porque ela não tá sozinha. Nossa, o PTA acabou rápido, que bom. Ah, veio o gelinho de novo. Por quê? Gente, eu vim tentar pegar esse troço aqui em vez do, do pacote. Nossa, que mulher louca! <risos> Na minha cabeça isso funcionava um pouco diferente, mas tá tudo bem, foi divertido. E a gente pegou a galinha. Paciência não é uma <risos> ela é <minha. risos> E Que Jarvan bom, cara! Que Jarvan bom! Ah, a gente tá de Cometa! A melhor runa! Nossa, todo mundo fidando lá, que maravilhoso! Quer dizer, por um lado é ruim que a gente não vai conseguir aproveitar o late game né? Se eles derem seu render. Nossa! Um de vida! Morreu. Nem lembrava que tinha Yumi no jogo. Perigo. Tem uma gata farmando aqui. Ai, ah, eu não via só, Sona. Né? Que fosse o um Minion subindo. É, esse jogo aqui acabou bem, né? Vamos combinar que. Claro que foi um ótimo pique contra a Serafine, mesmo se a gente não estivesse estompando, já é muito tranquilo o jogo. Porque a gente escala muito mais. Droga. Ah! <risos> dá muito dano. Tem que, que nerfar, é Serafine. Olha, nossa, passiva dando, 400 de, de dano. Não, isso não é a passiva. O que é a passiva? Não tá aqui Ah não, é isso aqui, deu 50 de dano, que bicho Não vale fazer MR aqui? Vale Ó oh, a graça Nossa Quem morreu? Ah, foi o Kragas, não foi a Seraphine Kragas, só jungle é minha Mas com a Camille e o eu acho que não vale a pena brigar não, hein tem diferença entre câmera fixa e solta? Tem. Gente, a diferença mais óbvia é que você jogar com a câmera presa, você tá limitando seu campo de visão. Isso é uma escolha sua, é uma escolha ruim, né? E se você não consegue de jeito nenhum jogar de câmera solta, tudo bem. Mas é uma coisa que você deveria tentar. Eu vou continuar aqui. Que tipo de Lux é essa? É um upgrade, gente. Ela recebeu uma mudança no patch. Coisa boba, assim, não mudou muito, mas tá um pouquinho diferente. Foi um visual update. Deixou ela mais jovial. Ai, maldi minha boca de novo. Eu só tô triste porque eu não peguei o bicho. Eles têm dois exaustos, né? Que desagradável. Por que não flechou? Não mudou nada esse flash. Que ah, é Em 10 segundos, eu chego de pacote grande de pacote duro. Eu com pacotão. Meu Deus, aí A Yumi morreu queimada A, a Yumi me foi incinerada Coitada A Yumi foi incinerada, mano Foi muito cruel odeio o Camille A Yumi pegou aqui, é agradável. Acho que a Yumi lutou também, todo mundo lutou mas o Gragas O homem não pode se divertir mais que vem uma mulher com pernas de metal. Eu quero me divertir! Mas esse é o jeito errado de se divertir, porque eu tô dando troll. Nossa! Quase burstaram ele loucura. Essa caminha vai matar todo mundo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. o que, que é isso? A Serafina tá me destruindo. De gato. Mano, a Seraphine me deu um auto-ataque ali acho que com 30 notas, sem zoeira. A gente não precisa terminar isso. Não precisava fazer o Baron, o Dragon, era só deixar e virar neles. Ah, veio o primeiro Predador agora só, é triste. É, uma boa a gente da tá GG, esse jogo pode ficar perigoso pelo fato de eles terem Seraphine e Yumi com Camille. É um risco, é um risco, a Irelia é um bom. Morremos. Nossa, a mulher morreu. Ok. Uh, será que eu guardo meu pacote pro Dragon? Acho que é a escolha certa se fazer. Ou pro Baron. Vamos guardar esse pacote. A gente trollou demais já. <risos> Dá pra perder esse jogo tranquilamente. Camille, Yumi, Seraphine... O boneca só vai andando pra, andando pra frente, dando nada. O time deve estar tá me xingando. E se tiver, tá com razão. Eu tô muito forte e eu fiquei me matando... Os... Seguidamente, não pode fazer isso. Pode fazer isso se você estiver fraco. <risos> Mentira, não pode também. Mas se tiver fraco é menos grave. Aí não dá. Eu preciso pegar a passiva. É muito, muito ruim ficar segurando. Não, ah, eu vou segurar. Ah! Graça. É muita vontade, já fica esse negócio de pacote disponível na base, cara. <risos> Ninguém morreu Pois é, flechou? Eu errei meu míssil nele, né? Não podia Cara, eles não tomaram muito dano A minha passiva não deu dano na Camille, será? Nossa, isso aqui é extremamente borstado <risos> Cantou. Falei que é perigoso mas não dá GG aqui não. Só se eu me matar. Mas não pretendo. A gente vai por baixo aqui, ó. Luta com a. Mirella. Ai. Eu não sei quão bom é a gente ficar os cinco juntos. Bom, se bem que todo mundo morreu com flash nessa luta, né? Foi meio bizarro. Aí ah, só andei pra frente, Dantes. Se a gente perdesse isso, me reportassem. Não dá pra dar flash de cork. Eu acho que eu sabia disso e tentei. Aí, crianças, por que, que não se deve se matar quando você tá forte? Que jogo lixo da minha parte, joguei muito mal. Mas tudo bem, ganhamos de cork, tô feliz.